Ah, até, fui de Guarita de morar aqui de Adil. Guarita de de de Guarita? É, de Guarita? Não, de Guarita, de por conta dela. É é? A caminhada dela começou do sonho dela e por conta das doenças que a gente estava tendo na antiga aldeia. Uhum. E aí assim começou a caminhada dela com meu pai. Dona Laurinda veio logo depois para cá? Não? Ela veio logo depois. E nós decidimos eu e o Duara, quando nós íamos para cá procurando uma área, né, uma área que pode ir para plantar, produzir as plantas. E aí, a gente chegou em 98 anos, tivemos 98 para cá. E aí, paramos ali na, na beira da estrada, indo para a de Guaça Clara. Fiquemos seis meses e... Logo, o que veio atrás de nós foi a janeira minha irmã. E depois um, vinha vindo os outros, né? Depois veio minha irmã, Usira, aí viemos tudo de lá né? E aí ele contou para o Juarez e ele foi fazer reunião lá na prefeitura. E aí eu disse, deu esse pedacinho. E aí nós entramos, que era 3 de setembro, Na é que? 3 de setembro a gente entrou daí já viemos todos os irmãos, minhas irmãs já chegaram todos lá, daí viemos 12 famílias aqui. Uhum. É. Mas não tinha nada aqui, era um lixão, tinha muito lixo aqui e tinha eucalipto, tinha um plantações assim de eucalipto. Todas as árvores nativas que tem foi a gente que plantou, porque não tinha nada de árvore nativa para... Então, com poucos projetos meu pai com os pequenos projetos, aí comprava as árvores para poder reflorestar. E aí nós morávamos no, na barraca, né? A barraca começou daqui até lá no campo. De 23 anos e não terminou ainda, essa aqui era a nossa casa. A gente recebeu um pouco de apoio depois daquele vendaval de 2000 que teve. E a gente perdeu tudo para que o temporal que veio levou tudo. E aí depois a gente começou, a gente deu um pouquinho de ajuda. A Tecoar Nyandeu, ou Aldeia da Estiva, é uma das mais de 60 aldeias Guarani que existem no sul do Brasil. E possui uma área de apenas 7 hectares. O povo Guarani se espalha pelo sul da América Latina, nos estados-nação denominados Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. No sul do Brasil, os Guarani Biaco existem com mais três etnias, Caingang, Xocleng e charrua A população indígena do Rio Grande do Sul é de 30 mil indígenas, que vivem sob grande fragilidade, com risco nutricional elevado sem áreas adequadas para o exercício de seu modo ancestral de existência. Para garantirem a continuidade de sua existência, dependem das retomadas de território como forma de reaver parte de suas terras, que foram usurpadas pelos colonizadores desde as primeiras invasões, há mais de 521 anos. Atualmente há, ainda, 17 acampamentos em margens de estradas, onde vivem aproximadamente 2 mil indígenas. Para muitas dessas famílias, a busca por uma terra boa, uma terra sem males, continua. E essa dificuldade de terra, assim, como é que vocês... Uh, de conseguir uma boa terra, né, para o Guarani? Como é que vocês enxergam isso, assim, de... Eu fui para para o eu não enxergando assim, era boa mesmo. O druado tinha que pega o resto dos druá que não quiseram essa terra para plantação, tipo, ali se tu passar a faixa tem plantação de eucalipto, soja e arroz. Então eles escolhem a melhor, é, a melhor terra para poder plantar e deixam essa terra aqui, que não era muito perto. Porque tinha bastante lixo também uh -huh. Como que alguma coisa ia crescer com um monte de lixo aqui Aqui está igual Tinha aquelas formigas também que não deixavam as plantas uh -huh. crescer uh -huh. Tinha muita formigueira Ela é. lembra tudo também, né? Que a gente veio Levou um tempão para hum. ter alguma colheita aqui Por conta dos, das formigas elas que cortam né, aquelas grandonas nós não tinha água também quando a gente mudou. É, se tinha. Não tinha água, a gente pegava dali do vizinho e para lavar roupa também. A gente ia lá na ponte, a gente ia... Só a sol, a gente lavava. Nos açudes que, o, que os gados tomavam banho, a gente lavava a roupa. E aí a gente planta, faz plantação. E quando chega a colheita a gente come tudo junto. Até os parentes de longe vêm comer. Aí era a nossa colheita, que era a festa, nossa festa, né? e agora não existe mais. E aí a gente fica com saudade daquilo também. Né? Uhum. Que é. Não tem mais, um... não tem mais espaço para plantar. Colheita do aguati, também, aguati né? Aguati, chandal, de né, Mandió. Tudo que a gente tem plantado na né? só um pouquinho. O que a gente faz é para nós, é para a gente comer, para a gente sobreviver. A gente não vende as coisas que a gente planta. É só para sobreviver, ao contrário do juruá, que planta um monte, exporta, ganha horrores e quer ficar cada dia mais rico. Aí a gente planta outras coisas para sobreviver, para fazer artesanato, por exemplo, os porungos, do chocalho. A gente joga as sementes, daí elas crescem. Então, para sobreviver, a gente tem que achar uma outra forma também, além de a plantação. Porque a terra já é pouca, não tem como tu plantar em grande quantidade. E aí, para sobreviver, a gente tem que fazer artesanato também para comprar coisas do mercado, porque a gente está numa sociedade, né? A retomada de terras é mais uma das formas de efetivar a devolução das terras para os povos indígenas, garantida historicamente e reforçada com a Constituição de 1988 sob o termo de demarcação de terra. Em 88, o estado brasileiro se comprometeu a realizar todas as demarcações de terra tradicionais indígenas em um prazo de cinco anos. Passadas três décadas, um grande número de áreas ainda não foi demarcada. Desde 2018, com a eleição de um governo de extrema-direita no Brasil, o direito territorial dos povos originários vem sendo atacado e destruído de várias formas. Uma delas é a tentativa de fazer valer uma invenção jurídica, o chamado marco temporal, que pretende limitar os direitos territoriais dos povos indígenas, aos grupos que estivessem disputando terras no momento da instalação da Constituição de 88. A aprovação do marco temporal pode abrir conflitos em territórios pacificados ou mesmo anular demarcações já existentes. Os povos indígenas contestam o marco temporal ao afirmar que nossa história não começa em 81. O que, é que precisa ter para a terra, para os Guarani ser uma terra boa? O que, é que ela tem que ter? Tem que ver, né? A gente olha, né, enxerga, né, onde é que a é terra boa, né? e A gente já vê, assim, a terra que não é longe, a gente olha e já sabe, né, que não presta. A terra que a gente vai plantar, né, o que vai dar, né, o que a gente plantou. Cog, okay. we que se, se fosse mato, né, aí é era boa, porque um tempo a gente morava lá em, na guarita, né, quando os índios cangguinhos dava mato, né, para nós. Aí a gente morava ali e, e roçava, né, e a gente queimava para depois plantar. Aqueles sim, era, terra boa, mas aqui não tem nada nem mato. Tem que saber olhar os guaranis. Por isso que eu disse guarani tem visão, né uhum. é, Tem visão, não é que nem de ruar, não A visão dos brancos é dinheiro, né pirapira Pira-pira. é? E visão dos guaranis não é isso. É por isso que a nossa luta em ter terra maior também. É por uhum. conta das plantações, para poder alimentar nossos filhos e netos. Uhum. se a gente for comprar do mercado ao longo do tempo, isso vai causar prejuízo. Sim, Sim traz então doença, uhum. né? o alimento que já está com a química. Né? Sim. E não é para se adornar assim da terra, que a gente quer demarcações. assim, É para sobreviver mesmo. Uhum. Esses uhum. limites que, que os Iruá botam, a gente... Poderia muito bem ali plantar, só que eles vão destruir, então não dá. Não dá. Hoje em dia a terra tem um dono já. Somos Jiruá, não somos nós. Né? Tudo cercado né, também, tem toda divisa, né? e os Guarani não tem divisa. Por isso que muitas vezes o Guarani é considerado nômade, porque a gente vai procurando terras boas para... Não que a da terra que a gente estava não seja boa, mas quando a gente planta, um, tem uma certa época do ano que não vai dar bons frutos de novo. Então a gente tende a procurar outra terra assim, para poder plantar. Uhum. E a gente plantar tem que plantar com amor, né? Porque a gente não usa o agrotóxico para ficar passar. bonito. É, as plantas tem vida, né? tem espírito também, né? E aí, quando o Diruá bota veneno na plantação daí o espírito mora, né? E a nossa plantação não é assim. Por isso que nosso alimento nunca envelhece logo. E o alimento do Diruá envelhece logo, né? é eu... Eu sei assim, porque meu pai tem 100 anos e ele está bem ainda. Por isso que estou falando isso. O agronegócio da soja é um modo de produção gaúcho que se instaurou com a Revolução Verde na década de 70. Avançou do sul em direção ao norte, subindo pelo oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso até a Amazônia. A pressão dos produtores do agronegócio sobre as terras indígenas tem se intensificado no interior do estado do Rio Grande do Sul, através de arrendamentos de terra. O arrendamento provoca tragédias também entre os indígenas, como no caso da terra caingangue, serrinha. O mercado da soja rende milhões e, além de literalmente consumir a floresta, consome áreas para o plantio de subsistência e espalha agrotóxicos e transgênicos. Eu tenho batata de, de Guarani ainda lá. Vários tipos, né? Tem de tiropé, tem de tucarão também, que é roxo, né? De tedio, de tumandió, tudo, né? E muito está se perdendo também por causa que não tem terra boa, né? Nossos parentes não têm mais. Agora nós temos ainda. Porque eu vou sempre também nos meus parentes lá em Argentina para me trazer semente que a gente não tem aqui. É o que nós perdemos, eles não perderam. Aí sempre eu busco bem no plano. E dá bem. Assim, cada dia vai se fortalecendo nas trocas da semente nas trocas de cada, de cada grão de semente. É um, é um fortalecimento enorme, acho que. Né? É uma das principais também que a gente tem. Porque cada aldeia ela vai trocando de sementes. Então, assim, cada, cada fortalecimento vai se trocando também. É, através da semente, das plantações. Né? Que o espírito das crianças se fortalece com o espírito de plantação também. Dá mais força, né? Por isso que a gente nunca quer ficar sem plantar. Cada ano tem que plantar que minha avó plantava bastante, né? Ela falava isso para nós, por isso que a gente tá na procura da terra melhor ainda, Fortalecer até o espírito das nossos de areia, né? E aí por, por isso que é importante nós plantar sempre, cada ano, a gente não fica sem plantar. A gente espera o tempo para chegar, para a gente plantar. E a gente guarda, sempre guarda sementinho, né? E não é com assim como o que a gente guarda, né? A gente fala né com semente, porque tem espírito, né? E aí que a gente sempre planta. Nunca a gente perde assim semente dos guaranês mesmo. Né? A gente fica preservando ela né com cuidado. E é nisso que consiste a, a, as retomadas que a gente fala. Porque, como a gente disse, a gente busca outras terras para nossas plantações ficarem boas. Só que daí já existem leis e, e divisas que, que nos proíbem de fazer isso. Ah! <risos> Tô Sete. Sete. Sete. Sete. Sete. Sete. Sete. Sete. Sete. Sete com os desenhos, né? Que a gente tem nossas pinturas, então a gente já já vem com isso desde pequeno. A gente aprende a fazer o grafismo desde criança. Então hoje em dia a gente faz mais um exemplo desse desenho em Eu falo bastante que a nós, mulher guarani, a gente aprende muito a nossa cultura na prática. Então a gente ensina desde criança elas a fazerem os desenhos, o significado de cada de certa coisa. E hoje em dia a gente usa bastante esse desenho para, infelizmente, para ver o limite dos nossos territórios. Sim, e lá faz mapa para se adornar da terra. E a gente hoje em dia a gente faz mapa para poder se proteger do Está sempre em perigo por causa dos Jiruá. Hum. então isso ajuda bastante também essa fotos e vídeos que a gente faz para poder mostrar para as aldeias. Hum. Hoje a comunicação se tornou uma arma principal contra, contra os Jiruá. Sim. Antigamente era arco e flecha, né? Hoje é mais a máquina. Máquina, porque é, faz, né? de registrar. De registra tudo para poder mostrar é. que não é que não é nossa culpa que estão cada vez mais embargados. É porque sem imagem não, ninguém acredita, né? Mas foi ali e que... é aí que... é do Arabo, que teve o tiroteio o pessoal até juntou as balas também. Para se defender e para se proteger também, né? No sul do Brasil, as retomadas de terra por várias etnias indígenas têm sido uma maneira de acelerar o processo moroso de demarcação. As retomadas têm por objetivo reaver os territórios tradicionais e a garantia da continuidade dos modos de vida. Diferente da regularização de posse como propriedade privada do Juruá, nas retomadas o uso da terra é comunal. As retomadas acontecem guiadas por anciãos, forças ancestrais, divindades e pelos sonhos, em busca de terras melhores, terras sem males. As retomadas e as demarcações de terra dependem, contraditoriamente, da ferramenta da cartografia, ferramenta ou arma muito utilizada pelos não indígenas para se apossar de territórios, segregar povos e limitar o acesso aos ecossistemas. A cartografia passou a ser usada pelos indígenas para narrar e imaginar as vivências tradicionais no território, servindo como registro, troca de olhares entre aldeias, proteção e garantia de direito às suas terras. O Guarani fala do Urupá como um território livre, né? É o um território original, Sim, assim é o é um território sem limites, Guirupá. Deuco também. Deuco. Guirupá, para que é o Jave. Jave. Jave. Jave, Jave, Jave, Jave, Jave. É, Guirupá já fala assim, tipo, é uma terra sem limites. O Guarani, ele, ele caminhava por todo lado, não tinha limites. Não tinha cerca, não tinha para quem que não entrava aqui. Hoje em dia essa, essa fala grupo né, ela não acredito que não existe, mais pelos brancos. Porque eles já colocaram tudo, né? Cerca, cerca, então já não. Hoje a gente já tem limite, sabe? para sair da terra. Se tu sair daqui lá do outro lado, tu já não, não tá mais na tua terra. Tem dono de cangossu, né? É tava aí que tá linda aí mas tava cristal cristal matou preto eu agora eu matou pretou jogou Ah, a Essa aqui tem mais as coisas mais lindas. É, é. Porque um tempo já não é de agora que o Guarani vai, ele vai fazendo essa caminhada, né? Já é um tempo. Nossos avós, que era falecido já caminharam por tudo nesse né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a procura de terra sem males, né? É isso que agora está acontecendo, né? Mas agora é, é diferente, né? Porque a gente quer ficar num lugar que a gente acha lugar bom, a gente quer ficar, quer morar. A gente não quer caminhar mais, né? Aí a gente fica morando, né? Para as crianças viverem bem, né? Viverem em paz, né? Para ter a felicidade das crianças, né? E agora... É... É tudo complicado, né? Para a gente conseguir um pedaço de terra para nós. Tudo tem dono. Né? Tudo do Diruá. O Guarani não é assim. E aqui é aberto, pode é. olhar o é. horizonte aqui. Pode ver o pôr do sol aqui. Uhum. Mas decoar. Tem que ter acesso livre para as crianças e para adultos também, né? Isso é é vida, né? Nossa vida é assim. Diruá também, eu acho que não aceita conselho dos mais velhos, né? É isso que está matando também o povo do Diruá, né? E nós não. A gente precisa conselho dos mais velhos. Duas coisas, né? Tem que ver. E nós enxergamos é, antepassado também e futuro também, né? por isso que é, na nossa nossos avós assim nunca termina a história, né? Mais velho é, nós temos assim como um livro vivo, né? É livro humano, né? Que a gente tem. <risos> é por isso que é tão doloroso quando a gente perde tirar a mão pra gente hum. porque tudo que a gente aprendeu foi através dele